Diretamente da 40ª edição da Expo Inter, o Portal AgroLink está acompanhando o julgamento da raça Erifor. eu estou com o John Lennon, gaúcho de Cachoeira do Sul, que foi o grande campeão aqui do julgamento da raça Erifor. Me conta, John, como é que foi para a preparação? Assim, ó, a gente vem todo ano nos, nos preparando para chegar aqui e, e se comprovar o trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos dentro da propriedade. Então, a gente chegar aqui e ganhar esse título para nós é muito importante. Uh, a gente já, já havia sido a grande campeão de, a grande campeã da Exposição Nacional do Erifor, que foi em maio, em Alegrete, e com essa mesma fêmea. Então assim, ela era a favorita chegar aqui e defender o título e foi o que aconteceu, se comprovou a qualidade dos nossos animais, se comprovou que o trabalho que a gente vem fazendo vem dando certo. Então isso é muito gratificante para nós e faz com que a gente siga em frente sempre buscando animais superiores que cheguem aqui e realmente uh, sejam apreciados pelo público em geral e que, o, e que a gente siga tendo esses, esses, esses resultados positivos que a gente vem tendo nos últimos anos. João, você fala sobre resultados positivos, uma preparação que vocês têm durante um ano. Quais são especificamente para os nossos usuários saberem um pouquinho mais? assim ó, o sobre sobre as premiações o ano passado a gente já já tinha sido a, a nossa fêmea Poli Eryfor tinha sido a grande campeã da exposição aqui e esse ano só trocou em vez de ser a a, a Pole foi a a Érifor, né que a diferença é que uma é é moxa e essa aqui é a espada. então assim ó a, a preparação vem desde de quando nascem os desde a escolha dos acasalamentos esses animais são DTE que é uma tecnologia que a gente já vem usando há algum tempo que é as transferências de então a gente já vem buscando desde quando a gente escolhe uma uma, uma doadora para ser a, a, a uma das vacas que a gente vai vai coletar dentro da fazenda. e Então é, é por serem animais superiores, aí a gente é, monta os acasalamentos e até agora vem tudo dando certo. Então a gente com isso, com, desde da escolha do, dos animais para serem acasalados até o cuidado com o terneiro no nascimento, a, a, a escolha desses animais que vão para a cabanha. Todo esse trabalho é feito de, de, dentro da propriedade isso é uma coisa que, que a gente procura sempre fazer bem feito, sempre procura novas tecnologias, procura, procura novas linhagens de Erefor. A gente, o ano passado, importou um touro dos Estados Unidos. Eu acompanho bastante, bastante exposições no Uruguai também, a gente estuda bastante a raça. Então isso faz com que a gente tenha esses resultados. Correto. Eu conversei com o John Lennon, que é de Cachoeira do Sul e foi grande campeão aqui do julgamento da raça Airfor. Aline Merladete para o portal AgroLink.